para passar no Banco do Brasil, é isso aí, você pediu, nós atendemos, voltamos com as nossas aulas para o Banco do Brasil, no concurso né, anterior, aprovamos vários alunos né, com o nosso curso específico, vou falar desse curso para vocês, valor promocional, né, para você realmente se qualificar e ser diferente, né? ser diferente é você mandar bem, nas exatas, que seria matemática, matemática financeira, raciocínio lógico e estatística. Né? Montamos um curso específico para você ser diferente nesse concurso, para você mandar bem e tirar aquela nota, né? para você já estar tá com a canetinha aí para assinar a posse. É isso aí, o churrascão da aprovação, eu já tô visualizando tudo aí com vocês. Beleza? Agora, família, sem lero-lero, sem queri-queri-corococó. Vamos trocar uma ideia, se liga na parada, vamos lá, agora o papo é reto. Mas antes né, de eu te ensinar a matemática financeira, né, o que vai acontecer na prova do Banco do Brasil, eu preciso falar para vocês sobre o nosso método, sobre a tríade do método MPP. Marcão, o que é a tríade né, do método MPP? Que parada doida é essa daí? Se liga. Tríade do método MPP, Ó, o que seria? O que seria? Né? Oh, Marcos, que loucura, <risos> então se liga aí, são três simples técnicas que regem o nosso método e te ensinam né, a sair do absoluto zero a gabaritar essas matérias no Banco do Brasil em apenas nove semanas, mesmo que você não tenha base ou bloqueio nelas é isso aí montamos um cronograma de estudos para você no nosso curso específico nós montamos um cronograma de estudos para você e eu vou falar tudo isso né no decorrer aqui da nossa aula legal mas eu já sei aí o que você está pensando né Marcão eu preciso de um método pô mas que método é esse né que método é esse aí o que é tríade do método MPP, três técnicas. Que parada é essa? Então vamos lá, se liga aqui no nosso triângulo. Nesse triângulo, de uma forma bem rápida, né? Eu vou falar para vocês dessas três técnicas que regem né, a nossa metodologia de ensino. Então vamos lá. A primeira técnica é o método 250. Ou método das marcações. Para que, que serve isso, Marcão? Vamos lá. Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. Então, a primeira coisa que nós ensinamos no nosso curso é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Legal? Cabeça de gelo. Você não é mais aquele aluno agoniado. Né? Aquele aluno doidão. Né? Agora você tem técnica. Então... Primeiro interpreta, depois resolve. Legal? Então, com a primeira técnica, você aprende a interpretar. Com a segunda técnica, você aprende a resolver. É isso aí. Com a técnica R, o que, que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você revisar, de tanto você exercitar determinado assunto, você acaba memorizando ali os macetes, né? os bisus né, que nós ensinamos né, no nosso curso. E você, dominando ali os macetes, né, com certeza você vai ganhar tempo na prova, porque não é só a matemática financeira que cai no seu concurso. Né? Então, resumindo, com a segunda técnica, você vai aprender as malandragens de prova. Legal? E com a terceira técnica, é a cereja do bolo, é a prática. Você só vai aprender matemática financeira com muita prática. É a técnica 20-80. O que, que significa 2080? 20% de teoria e 80% de exercício. Aqui é papum. Né? Aqui não tem esse, né, esse lance de ficar ali de lero lero, queri, queri, corococó. Aqui é o que cai na prova. Tá? Aqui é o que cai na prova. Legal? Aqui nós vamos te ensinar a fazer a prova. legal Então aqui o papel é reto. Né? Muito exercício, muita prática. Por isso que você acaba ali memorizando os macetes. E seguindo né, a tríade, né, com certeza você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Agora sim, você já sabe o que é a tríade. Vamos aplicar e aprender com o método MPP chegou a hora de você degustar né um pouquinho de você agora né aprender exatamente o que nós ensinamos para os nossos alunos legal então vamos lá família caneta e papel na mão sem querer querer corococó para cima do Banco do Brasil vamos lá primeira questãozinha na tela a questãozinha tá de auditor da Petrobras, ó, concurso de 2018. Legal? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. Legal? Agora está valendo. Preste atenção. Primeira coisa é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250. Ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, ó. Repete aí na sua casa, ó. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Um cliente de uma loja de eletrodomésticos deseja antecipar duas parcelas iguais de R$ reais de seu financiamento com vencimento para, respectivamente, 30 e 60 dias a partir de hoje. Considerando uma taxa de desconto de 2% ao mês, né, desconto comercial simples, quanto será exigido do cliente para quitar as duas parcelas, sublinhar para interpretar. Então, analisando aqui a questão, eu já sei qual é o assunto. É. Essa primeira questão é uma questão sobre desconto comercial simples. É uma questão sobre desconto comercial simples. E ele está querendo aqui Quanto a pessoa irá pagar com essa antecipação? Então, quanto essa pessoa vai pagar com essa antecipação? Então, família, agora que eu já sei o assunto né, e já sei o que o problema está pedindo, agora sim, eu vou para a próxima etapa. Ó, Interpretei, né, já analisei a questão. Primeira etapa cumprida. Qual seria a próxima etapa? Resolver. Então, para resolver, para resolver, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então, através da técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver uma questão sobre desconto comercial simples. É assim que funciona no nosso curso. Então, qual é a jogada aqui? Pô, desconto comercial simples. O que, que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que usar a fórmula. Aqui, eu tenho que usar a fórmula. Tá legal? Para matar essa questão de desconto comercial simples, eu tenho que usar a fórmula. Tá legal? Mas, para melhor elucidar o problema, eu vou criar aqui uma linha do tempo. Matemática financeira funciona sempre com a linha do tempo. Ó, eu vou colocar aqui exatamente o que ele está falando no problema, ó antecipar duas parcelas iguais 30 e 60 dias então tá aqui o valor do produto né hoje ó, hoje né aqui tá o valor do produto e tá aqui as parcelas 30 dias seria um mês após uma parcela de mil reais e 60 dias seria dois meses após também no valor de mil reais só que né? Esse cliente vai antecipar. Já coloca na tua cabeça isso, tá, filhão? Tudo que você antecipa, você paga menos. Tá legal? Então, é mil reais daqui a um mês. Um mês. Só que você vai né? antecipar hoje. Você vai pagar hoje essa parcela. Então, você não vai pagar mil reais, você vai pagar menos. Então, para saber o valor do desconto... Que ele vai dar em cima dessa parcela você tem que usar a fórmula a fórmula é essa daqui, ó desconto comercial, é o DENIT ó, DENIT formulazinha simples, ó, DENIT né, o que que significa ali o DENIT ó o N é o valor da parcela o I é a taxa e o T é o tempo aí é só o aluno se organizar, ó Ó, desconto 1, um, da primeira parcela, vai descontar quanto? Aí eu vou jogar na fórmula, vai ser mil, que é o valor da parcela, vezes a taxa, que é 2, vezes o tempo, que é 1. Um. Por que 1? Um? Porque eu vou antecipar um período. Aí o que, que o tio Marcão vai fazer aqui, ó, vai simplificar, ó. Pã, agora eu vou multiplicar, 10 vezes 2 vai dar 20. Então vai descontar 20 reais Então qual é o valor Que ele vai pagar Pela primeira parcela Vai ser mil Menos 20 Então ele vai pagar 980 reais Olha como é fácil Aí vamos lá Eu vou antecipar agora A segunda parcela Eu vou antecipar a segunda parcela Então vai ter um desconto Aí, para saber o desconto, eu tenho que usar a fórmula ó Vai ser 1.000 vezes 2, só que agora vezes 2. Por que vezes 2? Porque eu vou antecipar dois períodos. Aí, vamos lá. Usando aqui a formulazinha, eu sei né, o valor do desconto. PAM, PAM, ó 10 vezes 4. 2 né? vezes 2, 4 10 vezes 4, 40 Então vai descontar 40 reais Então o valor que ele vai pagar na segunda vai ser 1.000 menos 40 Olha que lindo Marcão, não acredito A luz chegou Vem contigo Marcão ó Valor né? Agora o valor total que ele vai pagar É só eu somar aqui ó. 980 mais. Mais 960. Isso daí vai dar 1.000. Vai dar 1.940. Olhando ali as opções, gabarito letra A. Legal? Beleza? Então, falou em desconto simples, denite, oh, mnemônico. É assim que funciona no nosso curso. Você vai fazer vários exercícios. E, consequentemente, já vai ficar com isso na cabeça. Pô. Desconto comercial simples. DENIT. Aí você não vai errar. <coughs> Legal? Tudo lindo? Passamos agora para a próxima questão. Ó. É repetição. Então, a gente não vai inventar. Apenas siga o método. Ó. É repetição. Então, primeira coisa, interpretar. né A primeira coisa é interpretar. Então, sublinhar para interpretar. Ó. Método... 2,50 neles. Ó. Questãozinha da Caixa Econômica 2021. Ó. Vamos lá. Para ampliar o capital de giro de um novo negócio, um microempreendedor tomou um empréstimo no valor de R$ 20 mil. Reais. Em janeiro de 2021, a uma taxa de juros de 5% ao mês ao regime de juros compostos. Exatamente dois meses depois, em março de 2021, pagou 60% do valor do empréstimo, ou seja, R$ reais, E liquidou tudo que devia do empréstimo em abril de 2021. A quantia paga em abril de 2021 que liquidou a referida dívida em reais foi de... Então vamos lá. Analisando aqui a segunda questão, essa questão é uma questão sobre juros compostos. É uma questão sobre juros compostos. Ele está querendo saber na questão a quantia paga em abril. Né? Ele pegou ali o um empréstimo e foi pagando. Né? E ele quer saber qual é o valor que ele pagou em abril para quitar essa dívida. Legal. Legal primeira etapa cumprida. Já analisei a questão. Né? Eu já sei ali o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Né? Por isso que o nome é método dos 50. Você já tem aí 50% da questão. Você já sabe ali o assunto e o que a questão está pedindo. Qual é a próxima etapa? Resolver. Aí entra a segunda técnica. Técnica R. Ó, estudar, revisar e exercitar. Então, no nosso curso, de tanto você estudar, de tanto você revisar a matéria, você já sabe o que tem que fazer. Então, para resolver essa questão de juros compostos, eu vou usar aqui a técnica do arrasta-arrasta. É isso aí. Nós não utilizamos aqui a fórmula. Tá? Esse é o diferencial. Nos juros compostos, né? na maioria dos casos, né? tem situações que não tem como. Mas na maioria dos casos, nós não utilizamos a fórmula. Nós aplicamos a técnica do arrasta-arrasta, que nada mais é que a ideia do cartão de crédito, né? dos juros sobre juros. Legal? Então, vamos lá. Falou né, em matemática financeira, falou em juros, né, principalmente juros compostos, você tem que criar ali a linha do tempo, né? como eu fiz na questão anterior. Então, para facilitar o entendimento, a gente sempre cria né, essa linha do tempo. Então vamos lá. Começou aqui, ó, janeiro, né? Começou aqui em janeiro, 20 mil, ele pegou lá o empréstimo. Depois, em março, né? Dois meses depois, ó, em março, ele pagou 60% dessa dívida. Então eu já vou fazer aqui essa continha. Ó, 60% de 20 mil. Ó, bizua. Como é que eu faço essa continha sem sofrimento? Regra geral. Corta dois zeros e multiplica tudo que sobrou. Ó. Zero trauma. Ó. Pou, pou, agora multiplica. 60 vezes 200 vai dar 1.200. 1.200 não, né? Vai dar 12.000. Não é isso? Vai dar 12, 12.000. Vai dar 12.000. Então, ele pagou aqui 12. 12.000 reais. Em abril, ele quitou. A pergunta é essa. Quanto ele quitou? Né? Qual o valor que ele pagou ali em abril, né? eu tô aqui, tá? Tô olhando vocês aqui Eu só sair porque eu preciso de espaço, mas eu tô aqui te olhando. <risos> vamos lá para cima do inimigo. Ó. vamos lá. Você pode, primeiro passo é acreditar, tô te mostrando aqui que é possível. Vamos lá. Qual é a jogada aqui? Agora, família, o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar a técnica do arrasto. Arrasto, vamos lá. Em março, ó, se passaram. Dois meses, ó. Ele pegou um empréstimo de 20 mil. Se passaram dois meses. Só que em março, ele pagou 12. Né? Só que 20 mil era em janeiro. Ó. O mundo é feio, o mundo é capitalista. Então, 20 mil em janeiro. Se você ficou dois meses devendo, vai rolar um jurozinho aí, não vai? Então, esses 20 mil... Vai passar a valer quanto em março? Né? Essa é a pergunta. Aí eu vou capitalizar. Eu vou arrastar esse capital dois períodos. Ó. Vou pegar aqui, ó, 5% de 20 mil. Aí como é que eu faço aqui essa continha? Já te ensinei, né? Corta dois zeros e multiplica tudo que sobrou. Só que aqui, cara, eu posso usar o um macete dos 10%. Quem tem 10 tem tudo. Pô, se eu tenho 10, eu tenho 5. Como é que eu acho 10%? Só você voltar uma casa. Ó. Então, 10% seria R$ 2.000. Só que eu não quero 10, eu quero 5. Ó, de cabeça, pô, 5 é metade de 10. Então, 5% seria R$ 1.000. Qual é a metade de 2.000? R$ 1.000. Então, agora você estaria devendo para o banco 20. 21 mil só que você ficou devendo dois períodos, ó, juros sobre juros ó. então eu tenho que colocar aqui mais 5% 5% de 21 mil quem tem 10 tem tudo, ó, te dei o bizu, né 10% 2 e cem, ó, volta uma casa cabeça de gelo ó, volta uma casa só que eu não quero 10, eu quero 5, então é metade. 2 dividido por 2 vai dar 1.050. 21 um mil mais 1.050 mil vai dar 22.050. Então esse é o valor da dívida, 22.050. Só que você pagou isso? Não, você pagou 12. Então, você está devendo quanto? 22.500 menos 12 12.000. Zero trauma, continha de padaria. Isso daí vai dar 10.050. Então, esse é o saldo devedor. Esse é o valor que você está devendo ali em março. Você não quitou o empréstimo em março. Você está com essa dívida aqui. Só que segundo o probleminha Ele pagou em abril Então vamos lá O mundo é feio Ele vai te cobrar 10.050? Não Ele vai te cobrar juros aí, não vai? Você ficou devendo mais um mês Então o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver Quanto ele vai me cobrar de juros Aí eu vou ter que arrastar Esse capital aqui Um período Aí eu vou pegar 5% de 10.050. Acha 10%. Volta uma casa, quem tem 10 tem tudo. 10% vai dar 1.005. Então, 5% é metade. Vai dar 502.5. Deixa eu até ver se cortou ali a tela. 502.5 lá, não cortou não Mas eu tenho toque <risos> Eu tenho toque Deixa eu colocar aqui ó, 502, deixa eu melhorar A metade seria 502.5 Legal Então é esse valor que ele cobrou de juros Então, para saber ali O valor final Que ele pagou em abril é só somar 1.050 Dez mil, né? E cinquenta 50, mais 502.5. Isso aí vai dar quanto, família linda? Vai dar dez quinhentos Então esse é o valor que ele pagaria em abril. Dez quinhentos e e 50. Olhando ali as opções, gabarito, letra C, marco o V da vitória e vai ser feliz. tá vendo como é possível aprender? Como é possível aprender? É possível. Né? Basta você acreditar. Primeira coisa é você acreditar que é possível. Estou te mostrando aqui, né? Deixa eu ver aqui, quanto tempo de aula. 24 minutos de aula, que é possível sim aprender. Né? Que é possível sim aprender matemática financeira para passar no Banco do Brasil. E para mostrar para você que o nosso método funciona, cara, olha esse relato do nosso aluno Ricardo. Né? Que assim como você, né? ele também assistia as aulas do YouTube né? e com muita né, dedicação. Olha o que ele fez na prova do, no Banco do Brasil. Vamos lá. Obrigado, Marcão e Renato, pelas ótimas aulas e pela didática incrível de vocês. Assisti vários vídeos seus pelo YouTube. Ó. Tudo começa aqui no YouTube. E, posteriormente, adquiri o curso buscando melhorar minha base em matemática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 Estou dentro dos aprovados, em vagas diretas, mas cadastro de reserva. Vocês fazem parte da minha conquista. Sempre serei grato. A luz chegou. Ricardo Lages, aluno do grupo dos 5%. Então, família, o primeiro passo é acreditar, né? E tomar atitude, né? E tomar a atitude, né? Que atitude, Marcão? Essa daqui, ó. <risos> Matricule-se agora, cara, no nosso curso específico para o Banco do Brasil. Não perca tempo. Por quê? Essas são as matérias que reprovam no bebê. É, e o Ricardo, ele já tinha uma base, né? mas ele precisou do curso. Por quê? Não adianta. Às vezes você consegue resolver as questões, só que você demora ali 10, 7 minutos. E no curso, você vai aprender as malandrais. Olha o que nós oferecemos nesse curso. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que você está aprendendo nessa aula, matricule-se agora no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos. Você vai levar um curso completo de matemática básica para você fazer essas continhas, um curso completo de matemática, um curso completo de raciocínio lógico, e o suporte tira a dúvida do aluno, você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você terá um suporte, né? você não está sozinho. E mais sete bônus, olha isso. Bônus 1, um, um curso completo de matemática financeira. Bônus 2, um curso de probabilidade e estatística, né? por cargo de agente de tecnologia. Bônus 3, cronograma do zero ao gabarito. Em apenas nove semanas. Bônus quatro. Um cronograma. Do zero ao gabarito. Em nove semanas. Porque vai ter um cronograma. Para agente comercial. E um cronograma para agente de tecnologia. Bônus cinco. Um e-book de matemática e raciocínio lógico. Com 612 questões. Bônus seis. Um CTP. Que é um centro de treinamento de provas. Bônus 7. Mais seis meses de acesso, totalizando um ano de acesso ilimitado. Né? Então a continha aqui é a continha de padaria. Se somarmos aqui tudo que nós oferecemos, seu curso sairia por mais de R$ reais. Mas hoje você está levando tudo isso por apenas 12 de 30 e 72. É isso aí, para você mudar a sua vida por apenas R$ de 3072, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo e também tá aqui no chat, tá legal? É só você clicar aqui e adquirir o seu curso, beleza? Então, não perca tempo. Vai, vá e vença, legal? Então, família, vamos lá. Tem mais uma questãozinha aqui pra gente detonar. A aula ainda não acabou. Ó. Vamos lá. Sublinhar para interpretar, ó. Método 250 neles, ó. É repetição para cima deles, ó. Devido às oscilações da receita em seu negócio durante a pandemia, um cliente vai precisar pagar um boleto cujo principal até a data de vencimento é de 25 mil reais, com 12 dias de atraso. Nesse caso, são cobrados adicionalmente, sobre o valor principal, dois encargos. A multa de 2% e os juros simples de 0,2% ao dia. Por causa dos juros altos, o cliente procurou o seu gerente, que não conseguiu solucionar, né? ele não deu uma solução menos custosa. Com isso, as condições dadas, o cliente deverá pagar, Nessa operação, um valor de... Então, vamos lá. Sem lero-lero, sem quiri-quiri, corococó. Analisando aqui a questão, é uma questão de juros simples. Né? É uma questão de juros simples. Ele está querendo ali o valor que o cliente vai pagar. Né? Ele foi lá conversar com o gerente para ver se melhorava alguma coisa. O gerente, não, a condição é essa. Então, não tem ideia. Ele vai ter que pagar né? segundo... né essas regrinhas aí do negócio, né? Vai ter que pagar um encargo, né? Dois encargos, uma multa, né? E outro a juros simples de 0,2 ao dia. Então, primeira etapa cumprida, já analisei a questão. Qual é a próxima etapa? Qual é a próxima etapa? A resolver. Então, para resolver essa questão, temos aqui duas situações: temos aqui os juros simples. O valor que ele vai pagar juros simples e o valor que ele vai pagar na multa. Então, eu vou calcular o valor que ele pagaria a juros simples e vou calcular o valor que ele pagaria com a multa. Legal? Então, temos aí duas, né, duas situações. Então, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Primeira coisa, juros simples. Qual é a fórmula dos juros simples? É CIT sobre 100. Então, eu vou jogar ali. Né? Vou jogar ali na fórmula. Juros vai ser igual ao capital. Qual é o capital? 25 mil. Não tem mistério. Vezes a taxa. Qual é a taxa? 0,2. Vezes o tempo, que é 12. Isso aí dividido por 100. Aí a malandragem que você aprende no nosso curso, né? A vírgula ela tá ali para te ajudar. Ó, Vírgula em cima, zero embaixo. Então se eu arrancar essa vírgula daqui, ó, para amenizar, eu tenho que para compensar, né? Melhor dizendo, eu tenho que colocar um zero embaixo. Legal? Então na verdade a vírgula ajudou, ó, porque agora eu vou cortar três zerinhos, ó. Pou, pou, olha ah lá, vê se não ficou melhor. Aí eu vou fazer aqui a continha, 25 vezes 2 vai dar 50, 50 vezes 12 vai dar 600. Legal, já achei o valor a juros simples. Agora eu vou achar a multa. A multa está aqui, ó, 2%. Então eu vou pegar aqui 2% de 25 mil. 2% de 25 mil. Como é que eu faço essa continha? Regra geral, né? Corta dois zeros, ó, pou, pou. e multiplica tudo que sobrou. 2 vezes 250 vai dar 500. Então ele pagaria 500 reais de multa. Agora é só somar tudo, né? Qual é o montante né, da dívida? Qual é o valor total? Esse cara vai pagar é o valor total, o montante. Vai ser o principal, mais os encargos. Então, vai ser 25 mil, mais os juros, mais a multa. Linha 2, isso daqui vai dar, na minha continha, 26 e 26,100. Olhando ali as opções, gabarito letra C.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 Dessa aula. Com todas as minhas anotações. Sim ou não? Se você quer pegar esse resumo. Entre para o grupo VIP. É isso aí. Para o grupo VIP. Do Banco do Brasil. Porque daqui a pouco. Nós vamos disponibilizar para você. E. Mais uma ressalva aqui. Para a galera concurseira. Dia 29. Do 12. Do 12. 2022 é o aniversário mpp é o nível né do mpp e quem vai ganhar o presente né quem vai ser presenteado aí são vocês tá quinta-feira agora vai rolar uma mega promoção vai rolar um desconto insano né o curso ele já tá com desconto né você viu lá, né? O curso já está com desconto, né? O que nós oferecemos, o curso ia dar mais de 2 mil. Só que você está pagando 10 de 30, 72. Já está com desconto. Só que quinta-feira, nós vamos melhorar ainda mais essa condição. Então, para você participar dessa promoção, entre para o grupo do WhatsApp. Tá legal? Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui na descrição do vídeo e aqui no chat, tá? O Júnior está colocando aqui no chat. Entre para o grupo, senão você... Vai perder a condição. Porque a gente só vai liberar o cupom no grupo. Só para as pessoas interessadas. Legal? Beleza? Então, família, é isso aí. Muito obrigado novamente. Curte aí o vídeo e coloque aqui nos comentários como esse vídeo te ajudou. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática aqui, ó. Para passar. Tamo junto. Abraço.